E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de dicas aqui no Need for Speed Unbound. E hoje eu quero trazer uma dica pra quem quer ganhar dinheiro rápido, que eu sei que muita gente aqui do canal gosta de ganhar um dinheirinho rápido. Agora eu recomendo você analisar se realmente vale a pena você fazer isso, tá? Porque eu já zerei o jogo, então o meu foco agora é trazer carros o mais rápido possível, porque eu sou o criador de conteúdo. Então pra mim vale a pena, agora você tem que analisar a sua situação. Eu sei que tem muita galera aqui do canal que joga é o Horizon que gosta de ganhar um dinheiro e quem tiver jogando Need for Speed e quer ganhar uma grana rápida eu vou te passar agora eu vou entrar aqui no modo jogo você tá vendo que eu tô na primeira semana do Need for Speed Unbound eu tô com 400 mil isso aqui é impossível fazendo normal tá alguém basicamente a gente vai ficar repetindo esse evento aqui várias vezes vamos imaginar que você completou a semana aqui assim como eu completei e só falta fazer o evento de sábado a gente vai fazer esse evento de sábado quantas vezes a gente quiser o último evento dessa semana que é o da s mais você ganha um milhão ou seja se esse método tiver funcionando você pode ganhar quantos milhões você quiser por enquanto a gente só consegue ganhar 65 milhões tá nesse exemplo aqui mas conforme você vai passando você ganha mais então vamos entrar aqui nesse evento de sábado beleza já cortei para cá para o evento é né? para não tomar seu tempo lembrando que aí no canal já tem dicas de configuração de controle tá para quem gosta de jogar com um câmbio manual, porque é muito mais rápido do que jogar com um câmbio automático, principalmente nas corridas. Tem dicas aí no canal. Então eu vou entrar aqui no evento e a gente vai fazer ele. Eu vou resumir as corridas, tá? Porque são três corridas. Beleza, mas estamos aqui na reta final da última corrida. A primeira você pode chegar em sexto. A segunda pode chegar até em terceiro e essa aqui tem que ganhar, né? A última corrida. Lembrando que é por sua conta e risco, tá? Eu tô fazendo isso aqui, mas pode sair um update aí pra tirar esse método. Sai hoje um update aí. Vamos ver se vai funcionar. Se tiver funcionando pra você, deixa aí nos comentários Isso que gosta de ganhar uma grana. As três corridas eu venci. Agora, a única coisa que você vai fazer aqui, ó. Chegou nessa parte, aperta o botão pra continuar. Você tá vendo que eu ganhei um carro e mais 40 mil. Aí, depois que terminou aqui vai começar a cutscene quer ver começou a cutscene aperta o botão do seu Xbox ou do seu Playstation ou do seu PC também e você simplesmente vai fechar o jogo quando começar a cutscene tá aí você inicia ele novamente depois que você iniciou, só entrar aqui no modo história. Olha só, eu tô com 466 mil agora. Aqui nos meus carros, a Land Rover ela tá aqui. E se eu fizer de novo, eu vou ganhar ela novamente, porque o evento tá aqui para me fazer de novo. Então você faz o evento. Na hora que aparecer a cutscene, fecha o jogo e abre o jogo novamente. Você pode repetir quantas vezes você quiser. Então é isso, mano. Se você é novo no canal, já se inscreva. Tem muita dica de Forza Horizon. Eu quero trazer de Need for Speed One Bout também. E lembrando que esse método aqui é por sua conta e risco, tá? Então pense bem se realmente vale a pena você fazer ou não.